Eu acho que... não vai dar. Sabe quando você faz uma semana o salto e você faz o mesmo erro? Stand! Stand! Vai, Luiz. Não para toda hora mais, não. Vamos supor, pra você botar o braço aqui, aí na hora você bota aqui. Aí você pensa, caraca, eu vou botar o braço aqui. Aí você vai lá e bota o braço aqui de novo. Aí uma hora você fala, não dá. Meu cérebro não chega. Não dá, o braço não chega aqui. Começa a bater o desespero. Stand! Aê! Sentiu olho alto? É, eu senti na linha, mas senti baixo. Ai, sim. Por que eu não escolhi ping-pong?